Pois então, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez eu por aqui, na casa de meu irmão, e eu quero mostrar um detalhe importante na construção. Se você se inscrever no meu canal, seguir o meu canal, você vai aprender a trabalhar de pedreiro. Não tem jeito, porque eu passo todas, todas as dicas. Ó, gente, então aqui é assim, ó. Só você seguir ali, ó. Seguiu aqui, ó. A fitinha que eu fiz certinho aqui, ó. Eu fiz as cinco tudinho, ó. Então, tá legal, ó. As fitinhas aqui, aí, ó. Então você vai seguir aqui a linha. Algum tijolinho ficar mais alto. O, o bom é que fique tudo certinho, ó, Igual aqui. Então você vai pôr aqui a massa. Vai pôr aqui o tijolo. E vocês vão deixar nem o like aí, ó. ó a massinha nove latas de areia por um saco de cimento. Encostou aqui, já, aí, ó. Tá contra o sol, ó. Encostou aqui certinho, ó. Dá umas pancadinhas, ó. Passou aqui, ó. Não precisa alisar. Mas se você quiser deixar bem lisinho, se o seu patrão quiser bem lisinho. Você faz assim, ó, tirou a massa aqui, ó, e você se inscreve, deixa o um like e vamos que vamos. Bom, minha gente, aqui eu preciso chegar nessa linha aqui, ó, não tem jeito, eu tenho que chegar aqui, senão eu não vou conseguir chegar aqui assim, ó, que o, o tijolo tem que ficar aqui, ó. Aí a linha vai nessa, nessa segunda de, de, de baixo. O que é que eu vou fazer? Aqui, como eu falei no começo, porque eu tirei aquele tijolo de 5 cm, igual tá nas outras paredes, então eu vou fazer assim, ó, vou pegar aqui, ó uma casquinha aqui de tijolo e vou fazer aqui pelo menos aqui nessa nessa primeira fileirinha por quê? porque eu preciso chegar lá gente porque esse tijolo aqui ele tinha que ter ficado aqui em cima ele ficou quase dois centímetros mais, mais, mais baixo porque não deu uma da altura então eu vou fazer isso aqui ó agora eu quero ver se eu não chego isso aqui gente é técnica que a gente vai adquirindo com o tempo na obra não é zambiarra não não é. é técnica mesmo né? E se vocês se inscreverem, vocês vão conseguir. Olha ó. Viu, ó. Então aqui agora eu vou chegar certinho, ó. Aonde eu quero, ó. Olha só que legal. Então é assim, ó. Prontinho. Ó. Deixei até um pouquinho meio, de mais alto, que é para poder ficar a massinha mais fininha. Mas o correto mesmo é, de, é deixar aqui aonde eu falei. Certinho aqui. Prontinho. Então aqui agora é aquilo que eu falei. A prioridade aqui agora... É o prumo, gente. Então, o prumo aqui ele tem que ser 100%. Olha, Então, o prumo aqui, graças a Deus, gente, eu coloquei, ficou quase 100%, ó. Então, eu vou dar só um toquezinho a mais. O prumo, sim, ó. O que vale na casa é o prumo. Pois então, meus amigos e minhas amigas. Funciona assim, ó. Aqui estamos finalizando aqui a nossa parede. Olha o meu gabarito aqui, ó. Eu segui todo assim, ó. Então, aqui eu vou fazer a parede aqui, ó. Certinho aqui, aqui é a parede. Aqui é a parede, tudo certinho, igual fica aqui ó. Vejamos que a parede tá alinhadinha aqui ó. E aqui é a talbinha, a talbinha ficou certinha aqui ó. Fiz aqui um risquinho e aqui do mesmo jeito. Então aqui o que vale é isso aqui, gente. Ó. Você vem aqui ó, e é isso aqui, é o prumo na parede. É o prumo que vale ó, certinho aqui ó. Uma folha de papel aqui. Eu vou mostrar melhor para vocês aqui ó: qual que é o melhor para a parede é ficar assim retinha, lisinha ou assim ó. Aqui também tem massa. Assim, gente, é melhor, porque o reboco, ele vai completar essa massa aqui, quando vier o reboco, ó. Ele vai conectar aqui, ó. Então, é uma segurança mais. Então, esse negócio de alisar a parede, a gente alisa, se o, o, o proprietário quiser, ó. Como um pouquinho mais caro, para deixar lisinho, viu? É, o proprietário vai pagar mais caro, mas deixa lisinho. Só que aqui, gente, o tempo é curto. Então, aqui, ó, a gente deixou arrepiada mesmo. Aqui, quando vier o reboco, depois vai vir a massa corrida, depois a tinta ainda, né? Então aqui vai ficar legal, o, o interessante é isso aqui, ó é pluma. plumo, 100% aí, ó. uma folha em papel, viu? Aí aqui veja bem, é aquilo que eu falei, ó. as talbinhas vai certinho aqui nessa fitinha aqui, na de cima vai o tijolo, você tem que conseguir deixar os seus tijolos tudo retinho na parte de cima, Aqui eu engrossei mais a massa para deixar a parte de um centímetro e meio mais fina aqui para mim ter um controle melhor e um melhor desempenho aqui no alinhamento. Aqui do mesmo jeito aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Tá vendo só aqui, ó? Aqui também do mesmo jeito, ó. Tem que ficar bem alinhadinho aqui, ó. E aqui, ó, eu já deixei aqui o espacinho certinho, igual aqui, ó. Espacinho aqui todo, adianto Eu ponho a cada dois tijolos cada 40 cm deixa uma talbinha às vezes 50 mas o é importante que essa talbinha fica alinhadinha ó. alinhadinha viu aqui ó deixei dois tijolos para cá vocês vão ver que no que eu vou puxando para cá os tijolos vai fugindo aqui do alinhamento assim do, do, da, da amarração o que é que eu faço para mim vir para cá no que eu vou pôr aqui outro tijolo aqui certinho aqui para deixar o espaço da talbinha eu tenho que colocar aqui uma metade aqui, ó. Dois furos, para gente poder fazer isso aqui, ó. Recuar. Tá vendo só? No que eu dei essa essa arrumadinha aqui com a metade. Eu deixei mais aqui um espaço aqui a talbinha. E voltou a minha amarração. Ó. E, e o certo é assim, ó. Finalizar assim, é retinho, ó. Um detalhe importante. Ali eu deixei dois tijolos aqui eu deixei dois e dois furos aqui eu deixei dois tijolos aqui eu deixei dois aqui eu tive que começar daqui porque embaixo já tinha uma amarração bom aqui eu deixei dois tijolos aqui gente para mim deixar só um aqui ia ficar muito larga aqui ó o que é que eu fiz aqui eu coloquei dois furos para deixar um, um aqui é obrigatório que ali já tem dois se eu colocasse o tijolo inteiro, ia encostar aqui, ó. Então eu tirei mais um furo do, do tijolinho, entendeu? Pra poder dar certinho aqui. Então ficou legal aqui agora, ó. Agora aqui chegou o grande momento. Tem ocasião que você não tem como filmar em cima de um andame. Você não tem um camera, cameraman. Então você vai ter que ir aqui, ó. E só aqui na habilidade aqui, ó. Então o meu intuito é deixar certinho com essa linha aqui, ó. Então eu vou aqui certinho aqui, ó. Regularizei. Se você não tem prática, você repõe um nível de madeira em cima dessa, dessa talbinha aqui, ó. Pois então, minha gente, então aqui ó, vocês vê que ficou 5 centímetros mais baixo, né? Porque essa viga aqui ela vai ser um pouco mais alta, mais robusta. Porque aqui é uma parede central. Vai uma viga aqui para lá, tem um cômodo e para cá tem outro cômodo. Então, ela vai pegar o peso das duas lajes. Parede, gente, é só fechamento, tá bom. O que segura a casa são as colunas e vigas, a parede é só um fechamento. Então aqui, agora aqui essa linha, depois eu vou descer para cá, ó. Prontinho, prontinho, coloquei aqui certinho, ó. Aí eu corri aqui a linha, bonitinho aqui, ó. Do outro lado também, ó. Certinho pela linha aqui, ó. A, a, a, aqui a, a linha não, pela a fitinha aqui de baixo, todas elas. Agora eu aconselho vocês, não vim pondo em sequência não. Você vai pegar o meio da parede e vai pôr aqui outra pela linha, porque se você vier em sequência, pode ser que você tire a linha do, do lugar. Então, a linha tem que estar esticadinha, ó, para poder você fazer esse trabalho aqui, ó. E assim fazer em todas, assim, ó. Agora que eu coloquei a do meio, é muito importante que você tenha cuidado para ela não ficar torta. Aqui você tem a linha, lá do outro lado você não tem. Se você quiser pôr uma linha do outro lado, também dá. Só que fica muito difícil. O melhor mesmo é você usar o um nível de madeira. Eu não estou usando porque eu já tenho um pouco de prática. A gente vai vendo mais ou menos pelo tijolo. Se o tijolo está no prumo, aí vai vendo aqui pelo furo aqui, ó. No que eu vou pondo aqui, ó. Aí eu vejo o tanto que tem aqui para cima. Eu de um lado vejo do outro. Mas é muito importante que use o nível. Agora é só pôr o restante, ó eu aconselho por a cada no máximo 40 centímetros um da outra depende da viga se for, se for uma viga aí de 50 aí tem que ter uma tensão as madeiras de 10 bem larga aqui com é uma viga mais estreita a gente tá pondo um sarrafo aqui ripão de 2,5 por 4. viu aqui nesses tijolos é muito importante que flexione bem a massa que é pra ficar bem travadinha viu então, se você puder compartilhar, a gente vai agradecer. Um abração, até o próximo vídeo e mais uma vez não esquece do seu like. Nos ajude. Fui. Tchau, minha gente. Um abraço.